Fala pessoal tudo bom eu me chamo Hugo e vim trazer um depoimento aqui para falar sobre o robô investidor Trader tá é, fica até o final desse vídeo que eu tenho um alerta muito importante para vocês para vocês não tá caindo nenhum tipo de golpe tá é, se você tá querendo é, fazer dinheiro no mercado de Trader o robô ele te auxilia tá é a chance hoje que eu tenho aqui no meus jogos com o robô Trader é, são mais de 80 por 90% eu consigo ter lucros em todos os jogos que eu faço usando o robô investidor. E assim, pessoal, é, não compensa você querer comprar e não querer usar o sistema de forma correta, da forma que é ensinada para aplicar, para você começar a ganhar, começar a lucrar com o um robô. E é assim pessoal. Vale a pena muito vocês comprarem o robô. Ele é um robô que não é lento, é um robô que traz as operações corretas, é um robô que realmente... Funciona tudo que ali é entregue, ele é capaz de te proporcionar. Eu comecei os meus jogos investindo apenas 10 reais nos meus sinais. Hoje eu já tô com um investimento de média de 30 a 40 reais por dia. E assim, os sinais que o robô entrega são sinais top. Assim, o lucro é sempre certo. E pessoal, sempre não, eu não vou te falar que não tem erro. Tem erro às vezes, eu erro algumas vezes, porém, os acertos são mais maiores que os erros então assim tem dia que eu lucro 500% tem dia que eu lucro 300% é e isso já é um bom sinal isso já é um bom caminho então se você quer comprar o robô investidor eu recomendo bastante é, não saia comprando nenhum tipo de robô pela internet. É, e pessoal, o alerta que eu queria deixar para vocês é assim: fazer fraude, né, do robô investidor trader. Eu queria deixar um alerta para vocês tomarem cuidado. Não compre ele em nenhum lugar, a não ser no um site oficial, para vocês não estarem tomando nenhum tipo de prejuízo na hora de estar tá comprando o um robô que não é o robô investidor trader que eu vou deixar aqui para você também no primeiro link da descrição o site oficial dele e assim meus resultados têm sido ótimos tá os, os meus acertos ele tem aumentado a cada dia que passa você com com o robô você começa a ter uma noção de jogo melhor é, você começa a ver os sinais de uma outra forma você começa né a entender é, como é que funciona o lado do trailer tá pessoal desculpa aí qualquer erro nesse vídeo tá não sei muito gravar mas eu vim trazer esse vídeo aqui mesmo para falar um pouco do robô investidor Trader tá não compre aí não saiam né, no desespero para comprar eu não sei se vai ficar com a promoção que tá no primeiro link da descrição não sei até quando vai ficar mas assim o meu o meu investimento foi de R$ 300, reais, 297. Porém, o meu retorno ele já superou já o investimento e eu recomendo bastante para vocês, pessoal. E é isso e tchau, tchau.